Meu nome é Marco Figueiredo e este é o canal RCX Drone. Um canal que eu construí para demonstrar que uma pessoa sem conhecimento sobre drones, eu, consegue construir um drone do zero, com muita investigação, é óbvio, e assim obter informação e conhecimento para poder pilotar um drone sem qualquer tipo de problemas. A ideia inicial do projeto era construir um drone com câmera, gimbo, fazer filmagens aéreas e aprender a construir um drone. Esse projeto tinha pernas para andar, mas depois de construir vou até o pôr no ar. Ficar completamente bem configurado e assim absorver muito conhecimento. Porque para filmagem já estou com outras ideias para futuros projetos. E ao fim de 6 meses estou aqui a falar para a câmera, a inicializar o primeiro vídeo sobre a série. Vai-se chamar o meu primeiro drone. E vou explicar, desde os materiais que comprei, como montei o F450 e no final a configuração do mesmo. A parte da montagem achei muito simples, demorei cerca de um fim de semana para montar o drone. Foi uma coisa muito rápida, basta ter os materiais todos e ficamos um fim de semana a montar o drone. A parte de programação. Aí já me deu muita dor de cabeça, muita água pelas barbas, e até tenho alguma, onde tive que pedir ajuda aos canais que eu via a construírem os drones, para conseguir pôr o meu drone a funcionar como deve ser, porque existe muitos vídeos sobre o assunto, porque eu não descobri a roda, a roda já existia e foi montar a roda. os espectadores? Vou buscar o olho? Vou dizer que sou famoso? Ou ainda então não? Mas conselhos. Vocês olhem para o tamanho da antena aqui do GPS. Vocês no vídeo inicial, vocês vão ver o GPS provavelmente nesta altura e tem este tamanho pelas quedas, porque eu já parti muito material, hélice já parti mais de 30, não parti mais porque estive muito tempo parada, foi burrice minha, não ter comprado material para terem stock, como por exemplo, ter um motor a mais, comprar mais um motor ou comprar mais um esco, os esques queimam com facilidade e queimei-os da seguinte maneira, em quedas. No início, uma pessoa não consegue controlar bem o drone, está muito inexperiente. O drone cai e uma pessoa ainda está ali meio a acelerar e, e nem saber o que é que há de fazer com ele a cair. O último S que eu queimei foi há vias, Foi depois de uma queda muito gravíssima que eu tive, que até partiu um, parti um braço do drone, não foi o um muro. Depois, para ver se o motor estava a funcionar bem, liguei o drone e travei o motor, acelerei um bocadito e mal toquei no motor, o motor travou e queimou o esco mas isso é comum acontecer o pessoal que está acostumado a racing diz aquilo é atrás de por causa das quedas os esco queimam por causa do motor querer girar e não poder e eles entram em subcarga e queimam motores, ainda não tive problemas com eles mas eu entretanto comprei motores de reserva, esco de reserva hélices já comprei para aí umas 50 cada vez que caía era logo um conjunto de 4 hélices novas mas também as minhas hélices que eu compro são fracas são fracas por um motivo quando batem partem e assim em vez de estarem a emprenar o veio do motor ou a queimar um esque ou partir qualquer coisa a mais parte pelas hélices porque as hélices são baratas porque umas hélices como deve ser custam para aí 3 vezes mais do que este valor e como estas são muito maniáveis elas mal me batem, partem logo. Por isso, já, por isso é que eu já parti muitas elas. E também já parti dois braços do, do frame, em quedas terríveis. Porque falta de experiência andei a voar com ele com muito vento. É uma coisa que não se deve fazer. Eu, sem experiência nenhuma, tentei voar em zonas muito ventosas. E houve uma altura que me partiu um braço no ar, por causa da força do vento. O outro foi por falha do sistema, que estava mal configurado e caiu a 30 metros de altura e caiu com, diretamente com o braço partiu, mas os motores continuam a ser os mesmos. O pessoal fala mal destes motores, mas para já estão aqui, já deram muita queda, muito tombo, estão a funcionar. O que é que eu posso aconselhar mais? É... Comprem-me mais baterias. Eu na altura só comprei uma, eu agora tenho duas baterias. Um, se vocês comprarem várias baterias, comprem, tentem comprar sempre da mesma marca e com a mesma potência. Com o mesmo peso, que é por causa de quando estão a configurar o drone, depois ao trocar em bateria não notarem diferenças. Nota-se as diferenças quando eu troco de baterias, que eu tenho baterias diferentes. Neste projeto vai ser só montar o drone, configurar o drone, pô-lo no ar e afinal, quando eu mostrar os vídeos dos modos de voo e ele Estável almoara vai ser o último vídeo que eu irei fazer sobre o F450. E acreditem, se fizerem este drone, vocês vão aprender muito sobre drones e respeitá-los. Eu, quando vi este drone aqui pela primeira vez, tive medo, senti que se isto cair em cima de alguém pode magoar gravemente uma pessoa. Não se esqueçam que em Portugal já saiu uma nova legislação. Drones como este podem ir até 120 metros de altura. Já é muito alto, acreditem. Para fazer filmagens aéreas é preciso autorização. Há certos locais no país onde é completamente proibido voar perto de aeroportos, perto de estádios, perto de monumentos e certas zonas reservadas é proibido. Outras consegue-se voar pedindo autorização. Para mais 120 metros, tenho de autorização à ANAC. Mostrar-vos um pouco sobre o drone. Hélice, motor, um GPS, uma bateria, isto não faz parte do drone, isto é uma mini-câmera que eu ando a testar só para ver se está tudo a funcionar bem com ele, para sentir ruídos, vibração, quando acontece alguma coisa no ar para eu perceber um pouco o porquê de ter acontecido. Ora, temos aqui no meio a nossa APM. Aqui a bateria, um lipo-alarme que já está ligado a funcionar. Como veem, os estes todos a bater certinho. Aqui o meu rádio da Fly Sky ele funciona. Vou puxar aqui um bocadinho para trás. a funcionar, e a ideia deste canal é aprender, não é para ensinar, é para aprender, para ensinar precisamos primeiro saber, e eu como não sei, estou cá para aprender. Desde já, subscrevam no canal, façam like se gostaram, dislike se não gostaram, comentem, digam o que é que eu posso melhorar, o que é que eu devo manter, e até já.